O grave faz tu, E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, e o grave faz dou, e a bunda dela bate O grave faz tu E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, E o grave faz do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 Bate, bate, bate, bate E o grave faz TUUUU E a bunda dela bate O grave faz TUUUU E a bunda dela bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate. E o grave faz TUUUU E a bunda dela bate